Souza falando do bloco Dicas e Tutoriais marca Digital, continuando aqui nosso tutorialzinho aí de sobre contas do Google, contas do canal no YouTube, eu na outra aulinha eu tinha dito que ia mostrar para vocês sobre o editor aqui, né? deixa eu apagar essa foto aqui, Sobre o online image editor, coisa que eu esqueci e acabei que eu não falei na outra aulinha, então eu resolvi abordar ele nessa aulinha aqui. Então, ensinei a vocês a estarem criando aí uma, uma capa aqui pro o canal de vocês, né? ensinei a vocês a estar criando aí a arte do canal de vocês e mostrei esse site editor de, esse aqui, o editor de fotos online aqui. Online de Editor E vou explicar agora Como é que nós iremos usar Esse editor aqui Eu estou aqui no, no Pixabay E eu coloquei aqui a palavra-chave Blog, já, já deixei aqui separadinho aqui para pesquisar uma foto Para usar Então eu vou descer aqui eu vou usar essa foto aqui Vou colocar essa foto aqui vou fazer um download grátis clique em download Vou ver aqui o tamanho, vou colocar aqui 1280 por 1280 JPG que é o que eu quero. Vou clicar em download. Eu não estou registrado, então clique em no nossa robô. Veículo vamos clicar aqui para fazer aqui Capture sa verificou, legal. Verificou, mas não abriu a imagem. Tá certo para fazer um download então fazer de novo aqui agora abri vamos lá não sou um robô fachada de loja verificar clicar em download vou salvar pronto fiz o download dela né então eu vou fechar o Pixabay que eu não vou mais usar e vamos agora aqui para o editor de imagem aqui eu quero tirar fundo Da minha imagem E deixar somente A imagem que eu desejo Como é que eu irei fazer isso Vou clicar aqui em escolher ficheiro Vou lá na minha área de trabalho Vou clicar na imagem que eu quero Já foi enviada pra cá ó, Como vocês podem ver Vou clicar em enviar e converter para PNG E clico em enviar de carregar a foto Pronto, vocês podem ver tá aqui a foto está bem grande a foto né? não dá é nem para ver a foto direito O que, que eu vou fazer vou clicar aqui em tamanho vou diminuir essa imagem diminuir vou clicar em aplicar Pronto. Agora eu quero deixar Vou tirar esse fundo azul aqui Que eu quero deixar só o bonequinho Vou clicar em Wizard Vou vir em Transparência E vou clicar em cima da Da, da, é, da cor que eu quero tirar Então vou clicar em cima aqui do azul Tirou, clico de novo ó, Vai removendo Todo o azul, tá vendo? Da onde eu clico ele remove Vou clicar aqui Onde eu clico ele remove o azul? Aqui não vai dar pra tirar muito não, porque... Não vai acabar excluindo o preto, ó. Falei? Vou clicar aqui em desfazer. fazer, voltar pro preto. O cara vai ficar sem as calças. Vou clicar de novo aqui no azul. vocês podem ver, ainda ficou, tá vendo, vou aplicar aqui, ainda ficou algumas coisinhas azuis, tá? Vocês podem aumentar o tamanho, voltar lá no wizard de transparência e vir tentando tirar o que sobrou. Eu não vou ficar aqui porque tem que ser bem detalhadinho não, vocês podem ver que vai saindo, senão o vídeo vai ficar muito longo e não é bem essa a intenção do vídeo ficar longo, né? vocês podem estar aí usando a criatividade de vocês ah, essa foi a melhor forma assim, que eu achei online bem mais rápido, prático tá? então, tirei eu vou fazer o que com essa imagem? vou clicar em salvar posso escolher o local onde eu quero salvar posso colocar direto no facebook ou no picasa eu vou escolher o local como vocês podem ver aqui ó, PNG ela estava em JPG, tá aqui ó, embaixo, e aqui ela tá em PNG, vou clicar em salvar, salvei, ó, tá em PNG e JPG, vou vir aqui no Camtasia, vou clicar aqui em miniatura, vou fazer o upload das duas imagens para vocês verem a, a diferença das duas imagens para trabalharmos. Essa aqui é com o fundo, nós tiramos o fundo azul dela. E essa é sem fundo. Ó. Então, se eu quisesse trabalhar com essa imagem, eu poderia estar tá trabalhando com essa imagem, como vocês podem ver, sem o fundo. Só fica só o bonequinho. Ficou esses negocinhos aqui, como eu falei. Não vou ficar detalhando lá bonitinho porque vai ficar muito longo. Mas vocês usam a cri criatividade de vocês aí, tá? então ficou aqui, ó, dá para trabalhar bem melhor do que essa aqui, porque para ficar só o boneco teríamos que aumentar a imagem. Então já pega um bom tamanho aí da nossa telinha aí e ó, tá vendo a diferença? Posso até colocar aqui, ó, do lado. Aí tá? ela não tem fundo. Então essa é a ideia do editor aqui de imagem. tá, eu vou deixar o link aí na descrição do canal. No vídeo aí para vocês estarem usando ela aqui, tá? vamos voltar aqui para o YouTube. Bom, aqui no YouTube, como eu falei, eu vou ensinar vocês agora: a tá subindo o vídeo. Como é que nós iremos subir um vídeo? Vou clicar aqui, deixa eu vir aqui no início, né? Que vocês vão ver, vai estar tá no início. Clico aqui, vou clicar em meu canal. Ó, meu canal tá carregando aqui. Geralmente fica uma setinha aqui. Eu não sei porque ele não está abrindo para subir o vídeo aqui. Deixa eu atualizar a página para ver. É, não apareceu, né? Não apareceu ali a setinha. Não deve ser é algum bugzinho aí do YouTube. Então vamos fazer o seguinte: já que não apareceu a setinha aqui, eu vou clicar em Estúdio de Criação. Ah, viu? Agora apareceu vou clicar aqui na setinha enviar então deixa eu voltar aqui para ver se vou... vai aparecer apareceu aqui canal não apareceu de novo em estudo de criação nenhum vídeo foi encontrado Como vocês podem ver aqui não tem nenhum vídeo encontrado porque eu não tenho vídeo ainda nesse canal é novo não tem um vídeo no canal vou clicar aqui na setinha enviar, aqui é um sininho onde você vai marcar todas as notificações, né, porque vocês vão se inscrever no canal, vão apertar e vão clicar aí no sino, quando eu colocar um vídeo novo no canal, toda vez que eu colocar, você, o, sino, o sino aqui vai alertar vocês e vai ficar marcando um, um aqui, tá, que é vídeo novo no canal de alguém, no caso no meu canal, aí vai ficar marcando aqui, vocês vão clicar e vai aparecer aqui dicas e tutoriais de marca digital, adicionou um novo vídeo, aí você vai clicar lá e verificar o que é aquele vídeo, correto? Então vamos clicar em enviar, tá carregando aqui, vocês podem estar tá importando do, do Google Fotos do vídeos, ou vídeos, podem estar tá fazendo a transmissão ao vivo, ah, no caso eu não quero fazer a transmissão ao vivo nem importar do Google Fotos, se vocês estão querendo o um vídeo, né, colocar o vídeo hoje no canal de vocês, é só vocês clicarem aqui e já subir o vídeo de vocês, procurar o vídeo onde vocês queiram, aí tá encontrando o vídeo, né? e colocar o vídeo no canal de vocês, deixa eu achar aqui a pasta, se vocês querem colocar um vídeo de imediato, Canal de vocês, né? Subir logo o vídeo para publicar na mesma hora só clicar aqui e o vídeo vai abrir a pastinha para você selecionar o vídeo de vocês. Se não, vocês colocam como listado, tá? Que é quando você sobe um vídeo para o seu canal e se eu for procurar uma palavra-chave relacionada ao seu vídeo, né? Como por exemplo, teste seu, seu canal tem um vídeo não listado escrito teste. Se eu procurar como teste no YouTube, eu não vou achar o seu vídeo, porque ele está como não listado. Agora, se você passar o link desse vídeo para que eu possa acessar esse vídeo, mesmo ele não listado, eu vou estar sim olhando ele. Privado, só você pode ver, tá? se você coloca um vídeo aí privado, só você pode estar vendo, ninguém vai poder ver esse ou programado, quando você programa para uma certa data e um certo horário. Então eu vou colocar aqui como... Programado. Vou programado, vou clicar aqui para abrir. Vou ver aqui em músicas, aqui misturado. Vou pegar um videozinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um vídeo aqui, deixa eu ver. Esse uso de redes sociais, vou subir ele, ele está carregando, tá? aqui são as traduções, vocês podem estar tá escolhendo, vou escolher português, enquanto ele está carregando lá, aqui são as configurações avançadas, o que, que são as configurações avançadas? Você, assim, como eu está aqui já, está tudo certinho, não mexo em nada, por quê? Permitir comentários, se você quer permitir que as pessoas comentem, né? No seu vídeo, permitir comentários. Os usuários podem visualizar, visualizar as classificações desse vídeo, sim. Licença padrão do YouTube, sim. C é, certificação de legenda, não tenho nenhuma. Opções de distribuição, isso aqui é legal, galera. Quando você pega um vídeo aí, você fica preocupado se você pode estar tá incorporando esse vídeo no seu blog, no seu, no seu site, no seu canal. No canal não dá, é mesmo no YouTube, não dá muito para fazer isso, só tem algumas técnicas para fazer. Mas não pegar o meu vídeo e subir diretamente para o seu canal. Isso não dá para fazer porque o YouTube... Ele não deixa fazer, né, subir um vídeo que seja de um outro canal, porque vai dar como duplicado. Então, o YouTube não aceita, mas tem umas técnicas que dê para fazer sim, para subir esse vídeo sim, conforme tá no meu canal. Então, se eu permitir, você pode sim colocar, fazer a incorporação dele no seu site, no seu blog, no seu blog, você pode usar ele. Eu permiti que você usasse, tá? vocês podem estar até lendo aqui do lado vai estar explicando vamos lá se eu tirar isso aqui e ver meu vídeo no seu canal eu posso reclamar com você e mandar uma notificação para o YouTube avisando que eu não permiti ok vamos lá aqui publicar no FED, inscrições e enviar notificações aos inscritos sim eu quero que que meus meus amigos, meus inscritos, quem se inscreve no meu canal, que para mim são todos amigos. Estão todos querendo ajuda e todos querendo me ajudar também. Então, quero que eles recebam a notificação que eu estou colocando um vídeo novo no meu canal. Então, sim, deixa aqui ativar. Ativar restrição de idade. Somente se seu conteúdo for para uma certa idade, no caso, for um conteúdo privado para criança. Então, você ativa a restrição de idade. Categoria, é a categoria sobre o que é o seu vídeo, no meu caso sempre vai ficar aí, Educação, porque é o que eu ensino, né são tutoriais eu ensinando a outras pessoas, o idioma português, permitir que os espectadores contribuem com títulos, não, não quero, não vou permitir, quem edita meus vídeos sou eu, vocês podem estar colocando a data da gravação. Tornar as estatísticas de vídeo na página de exibições visíveis ao público? Sim. Tenho porque tirar isso aqui, sim. Deixo marcado. Este vídeo contém pro, pra, promoções. Não, não contém promoções pagas. Então, aqui já está tudo configurado certinho. Um negocinho chato. Então, aqui o processamento foi concluído. Aqui está o link do nosso vídeo. Vocês podem pegar esse, aqui, ó, esse link. Vou copiar ele na aba sem registro vocês vão ver que é o nosso vídeo tá ó, tá vendo? não está disponível porque eu ainda não publiquei mas é o link do nosso vídeo vou fechar aqui vou publicar Ok. vou aqui embaixo ou aqui em cima, clico aqui e venho em estúdio de criação ou lá embaixo gerenciador de vídeo clico aqui para visualizar tudo como eu só tenho um vídeo só vai aparecer um vídeo, tá? Clico aqui para editar e vamos lá. Aqui embaixo miniatura personalizada, né? Aqui está Create Thumbnail. Eu posso estar tá criando uma thumbnail para esse para esse vídeo aqui, mas eu não vou criar porque esse é só um vídeo no um canal de teste. eu Não quero criar. Então vamos lá. Aqui escrito teste, né? Que é o título do canal vocês vão colocar o título do vídeo de vocês aqui vocês vão colocar que a descrição sobre o que é esse esse vídeo de vocês e aqui são as tags as tags são as palavras-chaves vocês vão estar tá colocando aqui por exemplo vou botar de canal ó de espaço não aconteceu nada se eu botar dicas também não aconteceu nada agora se eu voltar colocar vírgula, o que que vai acontecer, vírgula, dicas, vírgula, então toda vez que você escrever uma palavra-chave que uma palavra relacionada ao seu vídeo, você coloca vírgula, tá, deixa eu ver aqui pra baixo, melhorias, vocês podem, esqueci de salvar aqui, clique em salvar, toda vez que vocês fizerem uma modificação em uma dessas abas aqui, vocês cliquem em salvar salvei, agora vou para melhorias, aqui você pode estar tá modificando as correções rápidas, os, os filtros, os filtros, tá? vocês podem estar tá vendo isso aqui, efeito de, de, de desfocamento, vocês podem estar tá editando, vamos para áudio. Vocês podem estar incluindo aí, ó, eita, deixa eu tirar um som. vocês podem estar incluindo áudios aí no vídeo de vocês, ah. tela final e anotações, vamos ver se isso aqui, isso aqui é legal, deixa eu fechar isso aqui, fecha isso aqui também, então vamos lá, tela final. Bom, vocês podem perceber aqui a barrinha está praticamente acabando, tá vendo? Por quê? Porque é nesse tempinho aqui que nós iremos adicionar alguma coisa aqui. Vamos aqui, clicar em adicionar elemento. Não, primeiro deixa eu voltar aqui. Vamos clicar aqui em visualizar. Vou colocar aqui mostrar grade. Clica aqui que marquei visualizar vocês verem como é que vai ficar calma aí, deixa eu desmarcar aqui visualizar, mostrar grave mostrou aqui é porque não apareceu aqui vou usar modelo tá bom. vamos lá, aqui, quando clica aqui em usar modelo aparece várias opções para você usar mas talvez seja porque o vídeo é muito pequenininho também então vamos lá, vamos adicionar elemento eu vou eu posso estar colocando um vídeo mais recente um melhor para o espectador que é o youtube que vai escolher qual melhor ou escolher um vídeo ou uma playlist do meu canal ok? deixa eu cancelar aqui inscrições, eu posso estar promovendo uma inscrição no meu canal criar Posso estar colocando aqui, modificar aqui vocês posso estar escolhendo o local aqui. Tá, vou estar promovendo para que você inscreva no meu canal. Adicionar mais. Vocês podem também estar divulgando no um outro canal. Tá? Vocês peguem, botar o URL do canal aqui e faz um agradecimento aqui. No caso, se eu colocar aqui o meu canal, o né? URL, canal dicas e tutoriais é que eu posso estar tá colocando obrigado paula souza alguma coisa assim tá e posso estar tá colocando o link para um website aprovado no caso aqui como minha conta é de teste eu não habilitei isso aqui mas vocês podem estar tá habilitando o canal de vocês aí e tá colocando o link do blog de vocês aí ok excluir, para excluir, vem no lápis, na lixeira, excluiu, né? vou clicar aqui em salvar, como eu falei, mexeu, salva, vou clicar em cartões, vou adicionar um cartão aqui, pode ser no começo, no meio, no fim, o tempo que você quiser que apareça um cartãozinho, vou colocar aqui um minuto, porque o é um vídeo é pequenininho, ó. quando chegar aqui, Pessoa tiver olhando esse vídeo, chegar aqui em um minuto vai aparecer um cartão. O que eu vou colocar no cartão? A mesma coisa. Posso colocar um vídeo ou uma playlist, pedindo que a pessoa vá para um vídeo ou uma playlist. Posso colocar que a pessoa vá para algum canal. Posso colocar para que a pessoa faça uma pesquisa, participe né, de uma pesquisa que você criou. Eu posso colocar o link do meu blog ou do meu site aqui também, tá? Então vamos lá, legenda. Você clica aqui e adiciona legenda, né? no caso aqui é português. Eu posso enviar o arquivo desse vídeo aqui para a legenda. Vai abrir aqui pedindo para você ó, escolher aqui o arquivo. Tá? Escrever um o rascunho aqui, que não tem nada aqui. Posso também estar colocando aqui português, de novo, novamente. ou transcrever e sincronizar automaticamente. ou criar nova legendas ocultas. Aí fica a critério de vocês estar tá colocando aqui. Se clicar em transcrever automaticamente, aqui ó, transcrever e sincronizar automaticamente, você pega todo o seu conteúdo do vídeo, né, já legendado, aí do jeito que modificado para a língua que você deseja, é só clicar aqui e clicar em ajustar tempo e ele automaticamente ele vai transcrever todo o seu vídeo para a língua que você quer. ok? Voltamos aqui em informações e configurações. Defini, como miniatura. Defini isso aqui como miniatura, vou salvar. Prontinho. Paula, mas eu não quero deixar programado. O que, que eu faço? Bom, aqui como vocês podem ver, está programado. Tá? No caso aqui ficaria programada para 6 de fevereiro de 2018. Se eu quisesse mudar, é só clicar aqui dentro do quadradinho e vir mudar para o dia 7. Qualquer dia que você escolher, aqui vai estar tá o vídeo. ok A hora, clica aqui no quadradinho da hora e vocês escolhem o horário que vocês desejam. Tá? O horário local, da onde vocês estão. Se não quer programar, vocês podem clicar aqui com. Público, colocar público, não listado, colocar privado, colocar programado. Tá? aqui vocês mudou tudo. Aqui, se vocês tiver conta no Twitter, vocês marcam aqui, aqui deixe uma mensagem e o um link do vídeo de vocês aí. Vocês também podem estar adicionando esse vídeo na playlist. Vamos botar aqui playlist como teste. Tá? se não tivesse, aqui eu vou Tá Privada, né? porque senão eu excluir aqui, mas não vou ter que voltar. Não vou voltar. Não. Então, aqui eu vou marcar como teste. Pronto, a playlist está no teste. Se não tivesse nenhuma playlist, era só criar em nova playlist, colocar aqui se é público, não listado ou particular. Tá? Aí coloco o nome aqui. Vou botar teste 2 e criar a playlist. Prontinho, esse vídeo vai estar tá na teste 2. Tá? Prontinho, vai estar tá aqui no teste traduções. Como eu falei, português, configurações avançadas já mostrei. Ok, eu que seja só isso. Vamos publicar, foi publicado. Vamos voltar aqui para o estudo de criação. E aqui está o nosso vídeo. Okay? Vou clicar aqui em painel. exibir canal não contém nenhum conteúdo porque o vídeo ele foi programado tá então aqui ainda não tem vídeo é como se meu canal ainda não tivesse vídeo clica em vídeos só vai aparecer para vocês aqui porque está privado então isso aqui só está aparecendo para mim porque está privado se, se eu tivesse uma coisinha aqui clicar aqui né? mostrar para vocês uma coisa canal digo, está vendo este canal não tem nenhum conteúdo é como se eu não tivesse na minha conta ó, fazer login tá é como se fosse vocês olhando meu canal daí então onde vocês estão na casa de você então onde vocês estão vou clicar em vídeos e este canal não tem vídeos quer dizer aqui não aparece o vídeo que está privado mas aqui aparece eu cliquei em vídeos aqui aparece o vídeo então quando está privado só aparece para você ou para alguém que tenha esse link aqui de vocês, ok? Playlist, as playlists que nós criamos, né? As duas aqui. Canais, desculpa a gente a tosse, porque o resfriado tá pegando aqui, vamos lá. Canais são os canais que eu sou inscrito, tá? Aqui, Vitrine de Cursos Online, que é um canal bem legal também. Se vocês quiserem, vocês podem estar tá dando uma olhadinha nesse canal sobre Aqui, ó, o canal, a legenda fica aqui no sobre, tá? Então é isso, galerinha. o que eu tinha para mostrar, eu mostrei para vocês. Qualquer dúvida, só deixar aí no comentário que eu vou estar respondendo na medida do possível. Se tiver sugestões que peça que eu grave algum vídeo, vocês podem deixar no comentário aí pedindo para eu gravar que eu vou gravar de boa para vocês. Qualquer ajuda, só dá aquele grito no comentário aí que eu ajudo, tá bom? Se inscreva no canal, deixa aquele joinha aí se gostou do vídeo. Se não gostou, deixa também. Né? O canal vai agradecer aí na ajuda. E vamos colocar esse canal pra cima aí, porque quanto mais pessoas ajudando o canal, curtindo, se inscrevendo no canal, mais me motiva pra trazer novidade pra vocês. Toda quarta-feira, 8 horas da manhã, tem vídeo no canal novo, aí, vídeo novo, né? Não nesse canal Dicas, não. No canal que vocês estão aí olhando. Dicas e tutoriais de marketing digital. Esse canal Dicas aqui eu vou excluir ele. Porque é um canal teste. <risos> tá. Então, dê aquela olhadinha na legenda. Não esqueça que sempre tem novidade na legenda. Querem trabalhar em casa, mas não sabe o que fazer para estar tá trabalhando em casa. Tendo uma renda extra. Dá sempre uma olhadinha nas descrições do... Dos, dos vídeos do canal. Porque eu sempre deixo novidades. Coisas que eu faço. Coisas que me dão resultado. Eu deixo aí para vocês também. Eu compartilho isso com vocês. Então. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Qualquer coisinha é só gritar. Ok? Beijo a todos. E até mais.